Por aqui. Ô, oh, Joe, cuidado, cuidado. Está amarrada do outro lado. E aí, o que, que a gente vai fazer, Tio? E se passarmos por aqui? Por onde? Mas que droga! Joe, você decide. Ah, <risos> demorou, tia. Entra aí. <risos> cuidado. É claro. Você devia ter dado uma arma pra ela. Ó. Oh. Tá, Mais desses instaladores dentro da casa, rapaziada. Ah, merda. Tá rolando um curso de TI inteiro aqui. Aí não nos viram. Abaixa Ó, comitê Cuidado. dos instaladores: Windows e Apple Microsoft Enterprise Man. Que, que acontece? Beleza, já, já conectamos os locks. A escopeta já tomou notificação disso, mas os locks não conseguem ver. Que, que acontece? Vamos passar devagarosamente ou vagarosamente. Pode pular a janela ali, será? A janela tem gradinha Aí não, hein, jogo? O jogo pilantrou aqui, hein Beleza Com sorte Não vai ter dos locks mais propícios A visões noturnas Qualificadas Beleza, com a lanterninha Já apagada Vou entrar na cozinha, tio, cozinha é um lugar legal o jogo... não, não, não, não Calma, não derrube as coisas Ó, oh, mais clickers ali Rapaziada, enquanto tiver clickers A gente vai andando devagarzinho assim Dá pra passar na moral O problema é se tiver aqueles lock maconheiros, hein Ô, <risos> oh, meu Deus, se tiver aqueles drogadinhos Ó oh. Nesse cômodo aqui, tá, tá com cheiro de ter item, tio oh, Ô, meu Deus, tem item aqui sim Fala, jogo Rapaziada, uns retratos aqui O caverninha só tem uma faca a gente vai ter que decidir entre matar aquele cara E ver se tem um item importante ali Ou simplesmente sair fora Vamos ver Rapaziada, não me parece que tem item Oh meu Deus, pera aí, escopretão aqui no chão, hein Calma aí, tá? O jogo, e aí? É pra aparecer o, o, o triângulo aqui Rapaziada, se eu apertar triângulo ele vai, ele vai agarrar o cara Ah não, pegou, pegou, de boa Beleza, será que tem como passar aqui? Na moral, ou só ver o que tem ali? Rapaz, tá rolando uma fita crepão ali das grandes. É a verdade. Será que tem como passar aqui? Vamos passar de boa. Se ele guardar já era. Ô, Joe, cuidado. Oh meu Deus. Rapaziada, eu tô suando, um brioco. Quando, quando é momento de passar sim, mas é uma fitinha. A fitinha é a coisa mais importante do game. Não é a coisa mais importante, mas é importante. Vamos ficar esperto. Oh, meu Deus do céu. Não olha. Vou passar aqui no cantinho. Raspando a franja na parede. Tá de boa. Passamos, passamos. Beleza. Rapaziada. Deixa só o Carlinha tirar o biscoitinho da, da fralda aqui. Oh, meu Deus. Vamos, vamos. Calma, calma. Calma. Suba no trailer e calma, Ju. Calma. Beleza. Continuando a história. Vamos subir no trailer e passar. Pode levantar, Jogo. Pode, pode levantar. Já tá de boa. É nosso. Tudo nosso. É tudo nosso Quem deixou isso aqui? Você tem amigos na cidade? Não Mas eu sei quem pode passar por aqui Essa é outro lado dessa casa. Vamos Calma tio, Vamos calma aí. Olha lá, plantinha Os, os atores Acho do game, os personagens Querem sempre te enganar Ó 5 de proteína. Não, não escutem os. Não. Tô bem. Estamos todos bem, vamos. Calma, Joe, calma, Joe, calma. Você tá vendo o que tá rolando. Tá cheio, mas aqui já tá rolando explosivos. Rapaziada, vamos, vamos ver se dá para fazer alguma coisa aqui, porque o caverninho está altamente lotado de itens. Vamos fazer uma faqueta, vai. O item difícil de fazer essas faquetas aqui, viu? Por isso que não é muito bom ficar usando a faquinha nos, nos instaladores. Se tiver como passar de boa, quanto mais faquetas tiver no bolso, melhor é. Tipo, as faquetas, além de abrir as portas, ela pode ser equipada com as barras de ferro. Fazendo armas muito mais mortais e profissionais. Ó. Televisãozinha. Gaveta. Será que vai ter alguma coisa aqui? Oh, Ô, meu Deus, Ó, oh, oh, tesourinha. Vamos pegar o conhaque do Bento? Do bento. Não. Rapaziada. Ó, Ó. Pegou uma faquinha já inteira. Ô, oh, meu Deus, tá, valeu o jogo. Pera aí, ele tá esperando aqui. Como eu disse, eles querem te enganar. Vamos subir lá em cima. Calma, jogo, calma. Ó, oh, ó. Oh. Dentro do armário aqui, ó. Oh. Marihuenix 5, tá... Oh, meu Deus. Tá, tá, tá tudo cheio O Joe tá lotado de arma, hein Ele não quer falar pra gente Mas tá lotado de arma Rapaziada, tem muita munição E tá tudo cheio Beleza Rapaziada, isso, isso foi, foi o lado bom De ter saído nos Street Fighter com os caras A gente tem Simplesmente quase tudo Ainda Munições Itens Suficiente pra gente sobreviver. Mais ou menos uns três apocalipse de zumbi, hein? Com isso em mente, vamos trocar ideia com o Mano Bill? Ó, ó, ficou a gavetinha aqui. Rapaz, é tudo cheio, Tudo cheio, tudo lindo. Vamos deixar a escopeta na mão? A escopeta dá conta do recado, hein? Tá cheio? Fala pra nós aí, Mano Bill, qual, qual é que é? esse... Ó, ó, ó, ó! Ei, nível Me 1! Nível 1, tio, pegamos nível 1. Tranquilo, agora sim as arminhas vai ficar linda Só precisamos deixar a mesinha De fazer as armas Beleza, Mano Bill Vom, eu Vou te ajudar aqui Fazer excursão, o hein Pode tá, tá rolando um rock'n'roll ali com a tiazinha Tiazinha tá metalations, hein Deles lá. Tente não fazer barulho. Beleza, primeiramente Vamos tacar uma garrafa aqui e pegar essa tiazinha a, tia, a tiazinha saiu fora Com certeza Algo haverá por aqui O Caverninha falou que não precisava vasculhar muito Mas os caras colocam as proteínas nos locais mais secretos, hein? Vamos ficar esperto Rapaziada A dificuldade aqui às vezes é identificar se os locks são os instaladores, se eles têm a credencial de instalador da Microsoft ou se eles são simples lockzinhos que estão por aí. Ó, vamos pegar essa lock aqui. Ó, tem, tem que andar devagar. Porque mesmo agachado eles escutam, tio. O sapato do mano Joe que é gigante. Beleza, um já foi. Deita. Isso, dorme. Dorme de boa. Tranquilo. Sinistro. Sinistrão L. Beleza. Acho que é melhor passar por aqui já que a gente vê por trás. Só precisamos. Ah! Oh meu Deus, ela viu. Achou! Achou, achou. Oh, meu, chamou, chamou os truta. Será que ela viu? Não viu nada. Rapaziada, ela viu o desvio, hein? Help! Pô, meu, não tem nessa de desver, não, hein? Esse cara viu, já era. Ó. Oh. Aí você vai levar, tio. Escopretão pra você. Ó. Oh. Ô, oh, Joe! Nossa, é bastante ousada, tio. Vai mexer com o Joe? Pera aí. Tem, tem que se ligar nos clickers. Oh, Toma, tio! É bastão, aquele é megan! Ó, oh, o cara deixou a munição escopretta ainda. Rapaziada. O que, que acontece? A caberia marcou? A arrebentamos tudo. Tá, tá tranquilo. Vamos carregar a escopeta? Somente em caso de treta a gente já tá ligado. Beleza, rapaz? Arrebentamos tudo. Será que tem como fazer um bastãozinho mágico aqui ainda? Ó, oh, ó. Oh. Bastão, outro bastão com a tesourinha na ponta. Já tá qualificado pra bicar mais forte. Beleza, rapaziada. Ô, oh, louco o jogo. Aí você marca, hein? Tem um pra cada, pode ficar ali, tem um pra cada Tem mais Ó, tem, tem uns lock ali Vamos dar uns um fight neles Beleza, já, já arrancou o zóio Pai, vamos, vamos gastar um pouco das armas Você tem uma coisa furtiva demais, ó Olha só, ele é muito bom no Street Fighter. Oh, Isso foi mais fácil do que eu pensava. Foi de boa. Eles devem estar escondidos em outro lugar. Tranquilo, então, vamos testar nossa sorte. Como entramos? Alguém deixou uma escada no ônibus. Me põe ela em cima e eu jogo ela para você. Olha <risos> oh, essa mina, é, é tranquilo. Pode vão gastar um pouco dessas balas aqui, porque a gente tem muita munição dela. Vamos começar a usar as balas. Tipo. Oh, jogo. O oh, oh, oh, Eli, como, como faço para te jogar lá em cima? Essa Lzinha, se não fosse por ela, a gente tava ferrado, hein? Tá abrindo todos os caminhos. Não morra lá em cima. Obrigada, Bio. Ô, Tá Bio. Beleza, a escada tá ali. É isso aí. Vamos bicar pra cima aqui. Estamos bem. Só precisamos chegar até o capô do caminhão. Capô do caminhão. Ô oh, meu Peraí, peraí, peraí, jogo. Vamos entrar rápido. Onde, onde é que entra? Bateria? Rápido! Rapaz, ah, é esse louco! E aí, jogo? Como que a gente entra? Vamos, Pio! E? Rapaz, eles entrar, hein? temos uma entrada! Tem entrada? Vai, tia! Peraí! Caverninha vai dar uma, um rolê aqui Calma, calma tem, tem, tem que ser calmo no jogo Oh, louco, eles, eu tô calmo Espera aí, entra na janela Tem que ser calmo Um clicker Ele quer instalar Escopretado na cara dele Isso não vai aguentar Chiu, rápido me ajuda aqui Você já acabou aí? Vazio? Quê? A porta tá vazia Gente! Viu pra onde? Hã? Viu onde? Qualquer outro lugar Começa a correr, vamos? Começa a correr Mas isso não é bom Rapaziada, será que a porta vai abrir? Vamos Vamos entrar por trás Entrar por trás. Vocês dois. Me sigam. Vou tirar a gente daqui. Como quiser. Ô oh, tio, apaga. Apaga essa. Lo... Ô oh, meu, velho, eu marquei, hein? Marquei. Oh. Vamos pegar a loja por trás. Se pegar essa loja por trás aqui é meio que amendado. Não vira não, hein, tio? Play é mortal. <risos> Toma! Nossa, ela tinha virado bem na hora, hein? Fica esperto, tem mais. Tem mais. Eles estão posicionados em centros. Centros estratégicos. Ó, tem mais Loki aqui. Ó. É o um mano droguinha. Esse é droguinha esse aqui, tio. Vamos pegar ele por trás aqui. Atrás de você. Ô tio, apaga essa luz aí. Quer é moral? <risos> <risos> Olha, o zumbizinho tá de boa, ele não tá vendo nada. Ô, oh, meu, tá os altos Loki fazendo barulho atrás dele. Calma aí, jogo, calma aí. Oh, já viu? Mentira, jogo, mentira. Ah, os locks tá caro. Oh, Ô, louco! Rapaziada, vaza! Nossa, agora a treta vai ser Street Fighter no nível 50! Cadê? Oh, oh, okay, ele tá aqui! o oh, jogo, ele já tá aqui! Eu pensei, eu pensei que era o Bill. Bill. os instalador... Sai, que os instalador querem instalar! Sai! Agora liga a lanterna, não dá nada, não. Ó! Oh. Nossa, errei 50 tiros! Beleza. Pica esses rolos. Oh, louco, ele se rápido! Rapaziada, peraí, peraí. Calma. Sai ele, sai da frente! Nossa senhora, caverninha Vai acertar um tiro? O caverninha só erra tiro, vai estar de boa Pegou o zói, pegou o Rapaziada, Acabou a munição aqui Vamos pegar essa arma aqui, que ela é de precisão tio. Ó, ó, Vamos calma aí, tio Rapaziada, nada engraçado a mira do caverninha Matamos os locks, passamos Mas vamos treinar mais, caverninha, pelo amor de Deus hein? Tranquilo, com isso em mente Vamos andar pra frente, que de repente esse lock cai e quebra o dente, nada vai ser engraçado como antes. Vamos entrar aqui dentro, O cara tava tendo aula de geografia, hein, vamos ver, olha oh, isso, estudando física, tio. Oh meu Deus, Eu até peguei essa chocolate em barra aqui do professor, o professor marcou, você lembra aquelas maçãzinhas que o professor deixa na mesa? Oh meu Deus, aí o cara deixou a proteína dele, já escorregou no bolso do mano Joe. O que, que acontece? Oh, mais altos Loki abaixo aqui. V vamos, vamos passar na. Parece na, na... que tem um caminho no fim do corredor. Pera aí, tio. Acho que eu, eu fui muito pra frente. Soca esses. Soca. Soca. Soca. Isso. Peraí, tio, peraí. Esse aqui, esse aqui. Vai levar na bunda? Só pra ficar esperto. É FC? Aí você. Peraí, peraí. Rapaziada, esses locks de boa. O problema é, é os instaladores. Se eles pegar, eles instalam de primeira. Aí já era, tio. Instalou. Game over. Ó, oh, chegamos na porta. Me ajuda a abrir isso. Ok, pronto. Outra vez. Vamos. A mais a caminho. Bloqueia a porta. Não vai segurar os comandos. Pulou pro jogo. Pera aí, jogo. Não entra ainda. Calma. Oh! Rapaziada. Rapaziada, o que, que, que, que acontece? Vamos, vamos pegar essa arma profissional aqui. Oh, o ele. tá taca a cachumba! Rapaziada, é o um momento de admirar como homem, hein? Vamos lá, cabelinha. Oh, ele tá com a cachumba. Tá com a cachumba atacando. Isso. ele tá acertou, jogo. <risos> Acho que errou ruim. Pula. Pera, pera aí, João Calma, calma Que tem uns locos correndo na teta do caverninho aqui pegar esses aqui. Ó, tá pegando os tiros sim Tá pegando É que o cara nem sei Ele mata nos peitos Mata nos peitos a bala Sai da frente ah, Pegou uma cachumba ali, hein Oh Rapaz, ele, ele gruda, hein Parece pra que ele gruda Vamos, vamos tirar a escopeta Vamos resolver essa treta com que a escopeta meu Deus! Tira, tira Problemas familiares, psicológicos Ó, ó Primeiro escopretado, a gente pode o Loki. Oh! Peraí Pera aí que o Loki corre, hein, tio? Ele é touro? vai ah, dar cacachumba? Aí ah, o escopretado é só caro, se ele legal é lock, Loki, tio. Ô, oh, jogo, peraí, eu, eu, pensei que, eu pensei que ele ia é carregar. Calma, jo, calma. Tá, tá, tá indo. o ah, escopretão é altamente bom, tio, no rolê, ó. O escopreto é outra história Explode, tio Rapaziada, pera, peraí Vamos fazer uma vida aqui na moral oh, Acabou o escopreto, hein O jogo, vale isso? Dá flechada nesse rim dele Ó, oh, ó oh. Ai, voou a flecha, hein Quero ver não voar Ó oh. Mais uma flechada no rim dele e cai, tio Ah, oh, ele taca a cachumba Peraí, o tiozinho não morre não, hein Flash esse Loki. Olha, a flechinha, a flechinha benta foi. Oh, peraí, tá vivo? Só Soca esse. que esse lock. Era chefão isso aqui, hein? Porra! Qual é o problema do grandão? Fala pra mim. Ele nós. está infectado há muito tempo. Nós o chamamos de Baiacus. Baiacus. Baiacu. Tá, entendi. Detesto interromper sua aurinha de biologia. Mas sair daqui, por favor? Calma aí, tio. Aí que você erra, é, Mano Bill. Aí que você não tá ligado no, na, na hora da sobrevivência. Olha aqui, tio. Ó, altos atributos especiais e não especiais na salinha do fundo. Sempre examine a salinha do fundo. É altamente importante. Pode ter essa salinha aqui também, ó. Munição. Tá cheio. Vamos fazer uma vidinha já pro, pro Mano Joe aqui? Ó. Ó. Já pega... Essa vida extra tem mais munição aqui. Com certeza, aqui na, na, ala, na ala dos bagunceiros, aqui na ala profissional, teria alguns itens. Mas tem a flecha, tem que pegar a flecha de volta. Ainda que a gente errou, por isso o, o, o arco-flash é bom. Hein? Esse aqui quebrou, tio, o cabelo nem com Ele, mas tá tranquilo, matamos o chefe. Vamos ver se dá pra fazer mais algum tipo de. Rapaz, o, o, o que mais dá pra fazer aqui é vida. Vamos ver se a gente acha uma garrafa. A gente tem que fazer uns hein tem como fazer monofloves? A gente precisa de tesoura pra fazer isso aqui, que o Cabernet não recomenda muito. Mas é bom a gente usar aquelas bombas ali para explodir os locks. O Cabernet podia ter explodido alguns ali. Vamos ter que usar umas armas diferentes. Vamos Puxa ah. ah. ah. ah. Ok, vamos ah. Ah. Bill, puxa nós aí. Joro, atrás de você. O jogo! Ah, puta. Peraí, peraí, peraí, deixa eu tirar o Darmin aqui do bolso. Calma! Eu consegui! Peraí, peraí jo, calma aí Calma aí, calma aí O problema é tirar as paradinhas do bolso aqui agora Esse cara tá na cola, hein Tem como subir ali? Tem como subir, tio? Tem que matar os locos primeiro, hein Rapaz, vai rolar um pega-pega longo oh! <risos> Peraí, tem que tirar o negócio da bolsa Peraí, eu tô sem arma eu vou pegar o flash aqui Oh, meu Deus, a arma aqui é mais lenta pra matar três pegou um ombro já pegou Meu, tá aqui no meio dos dois Eu tá aqui no meio dos dois, tio Beleza, Beleza um já foi Aí, aí não, tio oh, Jiu-jitsu é com nós, tio oh. Jiu-jitsu é com nós Nossa, como que ele voa, né Calma aí Rapaz, o que que acontece? É bom deixar as paradas fora da mochila. Suba. Calma aí, tio. Calma aí que eu tô trocando ideia com os cavernistas. Calma. Calma aí. Calma, tiozinho. Oh, deixa as armas já carregadas. Oh, até o Mano Joe abrir a mochila. O oh, Mano Joe. Me puxa. Beleza, temos um o monofloves e temos as bombas pra cima. Mas é bom deixar os bagulho tudo fora da mochila? <risos> quando precisar, tio. oh meu Deus, aí já tem as paradas profissionais. Por aqui. Pera, aqui vai ter uma proteína benta, hein? Aumenta essas flores. Aqui não tem não? Não. Eu já tá rolando treta? Você marca, hein, tio? cheio de munição aqui, Locks. Vai marcar assim? É bom você tremer mesmo. O que, que acontece? Onde tem mais um? Cadê a escada? Continue, tô atrás de você. Beleza, vou dar a volta rápido, aqui. Vocês <risos> subir rápido a escada, Joe. Tá, tá de boa, tá de boa. Ó, na corrida o, o mano Joe se garante. Tá, tá de boa. Os Loki não sabem subir a escada. Espero eu, hein? Chuta a escada, hein, Joe. Isso.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 Frank. E quem é o Frank? Era meu parceiro. Ele é o único idiota que usaria uma camisa assim. Ele tem mordidas. Aqui. E. Acho que não queria se transformar, então. É, acho que não. Ah, que se dane. Olha o que eu achei <risos> tem um pouco de combustível. É a minha bateria? Esse filho da puta.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 Você dirige, já te empurra. Aí você gordei em rally. Pontou LZ para dirigir, acho que ela portiu chovercaria dela liga no carro. Nossa. Olha aí. Mais coisas minhas. Rapaziada. Ó, a carrinha da mina, tio. Bem, vou abrir a parada aqui. Então você. Como oh, eu cheio de vai emoção, minhas coisas e fugir? É isso, Frank. Claro que é. Devia procurar na casa. Com certeza tem mais suprimentos. Ó, um oh, louco, mano, viu? Rapaziada, o Mano Bill tá ligado nas, nas paradas, eu também tinha totalmente esquecido da casa inteira do Mano Frank Ó, cinco piruletas, quantas piruletas a gente já tem aqui? 70 Aí sim, jogo eu dou um toque. Po, po, po, Pode ficar de boa, a gente vai assistir um DVD e videocacetas aqui? Tem altos DVD aqui, hein? Ó, vamos ficar esperto, jogo Beleza Tá tava uma bonequinha aqui, que alta sinistra, hein? Olha a carinha dela, tio, oh, meu deus Parece a Marina Silva, tio, oh, vou ficar ligado boneca Cuidado com essas paradas, tranquilo Fazer derrapa aqui na, na, na cozinha lá, não tem nada O mano Frank tava de, de saída mesmo, hein? Ele tomou tudo, comeu tudo A não ser que o quarto dele, ó Local propício pra ver biscoitos Tesouras, munições E tudo muito mais o, o maninho aqui não curti a lavar roupa não, hein? Beleza? Toma esse milkshake aí. Ó, tá rolando até uma cartinha aqui? Olha, momento cartinha é altamente profissional e Vamos ficar esperto que a, a carta do mano Frank é importante. Bem, Bill, duvido que você encontre esse bilhete, porque você tinha muito medo de vir para essa parte da cidade. Mas se por algum motivo veio, quero que saiba que eu te odiava. Fiquei cansado dessa cidade de merda e do teu jeito inflexível. O Bill é forgado mesmo. Eu queria mais da vida, e você nunca conseguiu entender isso. E aquela bateria idiota de que você tanto resmungava, eu apeguei, mas acho que você estava certo. Tentar sair dessa cidade vai me matar, mas ainda é melhor que ficar outro dia com você. Rapaziada, a gente tá quase fazendo a mesma coisa, tio, só falta a cordinha pra gente se pendurar, aí é que o Banubil é chato, tio. Ah! vamos ficar ligado. Beleza, munições está cheia. Ó, oh. oh, meu Deus, esse negócio no chão ele não pega automático não. Hein? Tem que olhar. É, sim. Rapaziada, o caminhão deve ter tido, deixado altos pra trás. Mas fique tranquilo que a Ellie tá pegando. Mas nesse momento ela tá no carro. Não tem como ela pegar. É sim. O que, que acontece? Vamos sair retirada, empurrar o carro. Ô, Lizinha, ah. calma! Ó, oh, ó. Oh. Vai ficar bem com isso? Tá bom, sem problema. Tá fazendo um bom trabalho. Queria que soubesse disso. Rapaz, já rolou Não um... vou deixar você na mão. Rolou um afeto. Ah. Aí. Rolou um afeto. Está começando a melhorar as coisas entre o mano Joe e a Ellie.